Hoje desde as seis da tarde, início agora da noite, tem um movimento também da esquerda que está na Praça Afonso Pena, em São José dos Campos, no centro da cidade, como um manifesto em resposta às ações de ontem à tarde. Quem traz mais informações para a gente ao vivo, esse panorama, o que está que acontecendo aqui na nossa região, repórter Lucas Rodrigues, ao vivo, direto da nossa redação. Oi, Lucas, boa noite para você. Atualiza para a gente então essa situação, por favor. Bem-vindo. Oi, Otávio, muito boa noite para você, para Débora, para todo mundo que nos acompanha também aqui no Bande Cidade 2 edição. Uma ação, um movimento pró-democracia que acontece nesse momento ali na Praça Afonso Pena, Otávio. Esse movimento começou agora por volta das 6 horas da tarde, de acordo com as informações, são centrais sindicais e também movimentos sociais aqui do Vale do Paraíba, de São José dos Campos, que mobilizaram essa ação, como você bem comentou, para ser uma forma de resposta aos atos antidemocráticos que aconteceram ontem em Brasília. A convocação foi feita por partidos políticos, centrais, sindicais e também alguns movimentos sociais aqui do Vale do Paraíba. Em São José dos Campos está acontecendo, além dessa manifestação pró-democracia, uma outra manifestação de golpistas ali em frente ao DCTA, desde a derrota do, do ex-presidente Jair Bolsonaro nas últimas eleições. Na última sexta-feira, dia 6, bolsonaristas também começaram a se posicionar em frente à refinaria Henrique Laja, a Revap, aqui em São José dos Campos. Depois de levantar acampamento ali na Revap, os bolsonaristas saíram do local na manhã desta segunda-feira. A movimentação, como a gente comentou, começou na última sexta-feira. Os manifestantes aí se negavam a aceitar o resultado das eleições, mas já deixaram o local e agora acontece essa manifestação, esse outro ato pró-democracia ali na Praça Afonso Pena. A gente segue acompanhando, Otávio. Valeu, Lucas, pelas informações. Seguimos então de olho, logo depois também no Jornal da Band, um panorama em todo o país, né? essa repercussão aí desse caso que vem desde ontem, deste domingo.